E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e estou trazendo mais um vídeo para o canal. Bom, agora nesse vídeo eu vou estar fazendo o um unboxing dos dois drivers de uh, alimentação para a impressora Anet A8, né? nossa impressora 3D. Bom, uh, embalagem preta, cinzinha, né? padrão. Uh, eu paguei em cada sensor 22,86, então um total de 45,72. E R$ 4,25 de frete Levou 46 dias para chegar E eu comprei na boa e velha Banggood, né? Uh... Então é isso Vamos abrir a embalagem Para quem ainda não assistiu O vídeo de uh, Unboxing do sensor está aí Vai estar no card E o próximo vídeo então Vai ser a instalação Tanto desse sensor como do card Certo? Então, aqui Embalado no isopor, sempre né, para proteger. Vamos estar abrindo ele aqui. E cada sensor a sua embalagem estática, estática né, e lacrada. Aqui a gente tem a etiqueta então, de numeração, quanto aqui, quanto aqui. Então vamos estar abrindo eles. Se alguém tiver alguma dúvida ou dica, então pode já estar tá deixando no comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E vamos lá ajudar. Então, a placa é relativamente grande, certo? Aqui a gente tem o, uh, o dissipador e as conexões, assim como o cabo para a gente tá, estar tá plugando na né, no, nossa placa lá, que vai fazer o acionamento. Bom... Uh, entrada aqui da fonte de alimentação e a saída para o bico e para a mesa, certo? Uh, então, uma placa dessa já seria suficiente, mas para também não forçar essa placa, o indicado é usar duas, uma para o bico e outra para a mesa, certo? Então, uh, depois eu vou fazer uma avaliação e ver se realmente tem a necessidade de usar duas placas, certo? Se caso não for necessário, eu deixo uma e a outra fica de reserva por caso estragar. Ou se a gente vier montar uma impressora própria, que é uma ideia, né? Uh, então aqui é da... A gente tem aqui embaixo... Deixa eu soltar a tira aqui... Então, a placa da Geektex, certo? Fabricante de muitas peças. E ela vem um pouco com... Alguma sujeira, não sei o que é. Mas depois a gente limpa, certo? Uh, então é isso aqui que eu tinha para falar. E, então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clique em gostei, adiciona os favoritos. E o próximo vídeo então será da instalação desses dois uh, drivers e o sensor de, de mesa. Então não perca, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.